indícios de que ela pode sim estar tá afim de ti e só tu não percebeu o primeiro indício é que ela te espera sempre para poder ir aos lugares ou então que ela faz muita questão de estar tá nos mesmos lugares que tu tá o segundo indício é quando ela ri de tudo que você fala inclusive fica sem jeito quando tu olha pra ela de volta o terceiro indício é quando ela fala muito de você para as amigas delas Tu já ficou sabendo que ela fala muito de ti para as amigas hum, isso é um indício sim. O quarto indício é se ela mexe muito no cabelo, ajeita a roupa, arruma a postura quando tu passa ou então quando vocês estão conversando, sabe assim? O quinto e último indício é o ciúminho. É aquele ciúminho bobo, é aquele ciúminho de brincadeira, é quando ela faz questão de te falar Ai, não, faz assim que eu fico com ciúmes. Agora que tu assistiu o vídeo até o final, eu vou só torcer pra que não sejam só indícios, pra que de fato vocês estejam apaixonados um pelo outro. Meu amor é lindo.